Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Hey. Hey. Hey. Are we ready for Are this? We ready for this? Vindes à cave, na pele onde eu me ponho Começar é o pesadelo, depois disso vem o sonho Pé ante pé, isso não quer dizer que engonho Prefiro tomar as frases para ver se não me envergonho É claro que eu me oponho, partilho ao meu prisma Fazes bem dar apoio, mas apoio não dá carisma De mim não leva o carisma tanta gente cisma Mas diz-me a melhor maneira de começar uma conquista Caderno branco na expansão da minha team Paradeiro eu não tenho, hoje moro em Skyrim It's my dream Invasão não permitida, fecha a porta da saída vou -te dar razão posso scream, bring it on Arremesso em pitch black tás a dar socos no ar se fazes uma diss track Bitch, get the fuck back, isto é só o feedback Ouvidos podem sangrar nas malhas da witchcraft Witch is on my left Warlocks on the right Eu dou me a rir com esse flex Eventualmente a tua chama is gonna Não percebes o que é luz na escuridão Ninguém me vai pagar horas que eu pus na solidão Quero esta sensação, tudo é premeditado Eu jamais serei um alvo de uma falsa satisfação Felizmente tenho a noção do patamar que eu ocupo Ao dizer que sou melhor a desapontar o culto No entanto eu sou único Viagens no oculto servem só para expressar que não tenho cara de estúpido Cerece-se pela rima, o cumprimento desta vela é o cumprimento da minha vida. No dia em que a apaguem ou que ela por si se extinga, aproveita a cera que resta, porque o resto é magia. Saem poemas da cartola enfeitiçado. ou cetic é faz questão a qualidade vem frisada. Hoje não há frio nem nada. Holy crap, fogueiras interiores acendem-se com whips. Wanna die Flimmer, flimmer